Resignação. A resignação é a virtude que expressa submissão e obediência à vontade de Deus, suportando corajosamente as vicissitudes da vida, com tolerância e conformidade. Sabe renunciar ou ceder em favor de outrem, algo que gostaria de ter ou de assumir. A sua força reside na capacidade de compreender em cada momento o que a existência lhe pede ou exige e na fé que deposita nas consolações da vida futura, anunciadas pelo Cristo no Sermão do Monte, quando proferiu as bem-aventuranças. A resignação é filha da paciência e da maturidade espiritual. O tempo e as experiências evolutivas no orbe terrestre vão forjando o seu desenvolvimento no hino do espírito imortal. Muitas são as provas que exigem a demonstração do exercício da paciência, inerentes ao próprio processo evolutivo. Cada reencarnação representa uma grata oportunidade para o Espírito provar a sua capacidade de superação e de resiliência. Cada dia na Terra tem o seu cadinho de exercício da paciência. No somatório das muitas provas e expiações que a alma enfrenta na Terra, a paciência vai acumulando experiências que paulatinamente fazem brotar o sentimento da resignação no coração da criatura humana, dando sinais de amadurecimento espiritual. Lázaro ensina que a resignação é o consentimento do coração, em analogia com a obediência, que é o consentimento da razão. Explicitando deste modo, que o amor alimenta o sentimento de resignação pela tolerância e pela conformidade com que a criatura se sujeita pacientemente às contrariedades e aos sofrimentos da vida, amenizando os seus impactos e diluindo os seus efeitos negativos. Ser-se resignado é reconhecer a justiça da autoridade divina, em todas as situações. Recordando que as aflições podem produzir a posteriori um bem maior, Allan Kardec esclarece a necessidade de resignação, iluminando a nossa razão ao permitir compreender que, no que nos aflige, só vemos, em geral, o presente e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Muitas vezes, o bem é a consequência de um mal passageiro. Como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para combatê-la. Por estas palavras, Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar estas palavras do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem.